Saudações delícias, sejam de um bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu sou, eu sou o Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, Manos, hoje Alanios Jovem Dinâmico aqui com vocês. Exatamente, Alanios das dinamicidades aqui comigo hoje, porque nós temos que falar desse controle novo de Street Fighter 6, que foi anunciado recentemente aí, na cobertura que a Game Informer tem feito desse jogo fabuloso da nossa querida Capcom, e nós temos que conversar sobre ele, porque ele vai além do que foi apresentado no controle clássico e no moderno que nós já conhecemos. Então, se você tá curioso, já deixa aquele likezão aí Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos Que é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Beleza, meus amigos? Então nos ajudem nisso daí pra gente poder chegar lá nos 100 mil inscritos Vamos lá, meu querido Alanis, começar a conversar sobre esses controles dinâmicos né? Esse controle dinâmico na real que eles estão apresentando agora pra gente Imaginávamos que fosse apenas dois tipos de controles Mas não, Matsumoto e nosso querido Nakayama vieram aí em entrevista para Game Informer afirmar para nós que teremos mais um, ou seja, um total de três controles diferentes para poder atender vários tipos de público. E a ideia do controle dinâmico Ela foi bem interessante, por assim dizer A gente ainda vai dar um pouco da nossa opinião Acerca disso, né Alanis? E aí o Nakayama na entrevista pra Game Inform Eu acho legal que ele comenta Que a ideia surgiu basicamente de tipo Ele observar a galera que é mais casual Jogando Street Fighter ali, tal, seis Ou outros Street Fighters, né? Fica apertando o botão o tempo inteiro A galera que não manja muito de fazer os combos Tá iniciando agora na parada, em jogos de luta e tudo E aí eles quiseram criar algo, digamos Funcional para que essas pessoas conseguissem extrair alguma coisa dos personagens dessa forma, né, Alan? Só esmagando uhum. o botão ali o tempo inteiro e tal. <risos> e aí, a ideia do controle dinâmico é basicamente assim. Você tem ali os botões do controle... Cada um deles tem uma regra específica de acordo com o Nakayama. Porém, eles querem que o jogador não pense muito nas regras específicas que aquele botão tem. Entendeu? Eles querem que ele simplesmente aperte ali do jeito que tem que apertar. E aí o boneco faz ações condizentes com o que seria uma pessoa experiente jogando mesmo. Por exemplo, se o jogador está longe do adversário, o boneco, no caso, né? Você aperta o botão ali, ele vai entender que ele precisa mandar um projétil, como ele tá afastado. E quando ele tá perto, você aperta o mesmo botão, ele vai dar um ele vai dar um ataque no personagem, um combo, alguma coisa assim, né, Lance? Você falou uma parada agora. Eu fiquei pensando como é que funcionaria no Gaio isso daí, né? Pois é. Ficar apertando de longe, ele mandando Sonic Boom de forma alucinada, ela sempre assim, precisa segurar pra trás. Complicado, né? Eu acho que é uma adição bem legal aí pra galera do Mesh in City, né? O povo que adora aí ficar né, apertando o botão alucinadamente e tal. Às vezes, questão de casual, eu não tô querendo desrespeitar ninguém de forma alguma. Todo mundo já passou por isso em algum momento da vida ali. Eu, quando eu era mais novo, eu era assim, cara. Anos e anos ali e tal, a gente acaba pegando prática, aprendendo os comandos e tal. Eu, eu, meu primo, ele me ensinou, da Shariuki no fliperão. ele falou assim, ó, fica raspando no controle e apertando o botão ali. Quem nunca enrolou o dedão da mão na camisa pra poder ficar apertando o botão ou mexendo de pé, de que atira a primeira <risos> pedra, entendeu? O Nakayama e o Matsumoto, eles criaram ali, né, o controle que eu, carinhosamente, vou apelidar de Mesh in Paradise, né? Para dos esmagadores. É, eu acho isso sensacional. Sim, e um ponto importante que a gente precisa trazer aqui já citar para a galera que é mais competitiva, que pode estar tá preocupada e tudo, mas, poxa, eles vão facilitar pra caramba aí... Galera, vai vir no online pra poder usar esse negócio? Não. Podem ficar sossegados que eles confirmaram nessa mesma entrevista que o controle dinâmico, que a gente tem o clássico, o moderno e agora o dinâmico. O dinâmico não será utilizado no online. Ou seja, partidas ranqueadas, casuais e tudo, e até mesmo campeonatos, ele não poderá ser usado. É proibido, uhum. obviamente, né? Ou seja, a gente vai poder utilizar o dinâmico somente nas partidas arcade ali modos de luta local, essas coisas. Isso é uma coisa legal. Se eu tinha um final de semana meus primos vieram aqui e aí eu tenho um priminho de 5 anos que ele queria jogar Demon Slayer. Ainda que Demon Slayer seja né um jogo bem amigável pro público casual, porque você só dá magia apertando um botão, mãozinha pequenininha não tinha ó, o que fazer, né? Não, não tem coordenação, olho e mão ainda para fazer direitinho, né? E com o Street Fighter 6, por exemplo, ele jogaria com a gente. Isso aumenta a acessibilidade até para quem tem filho poder jogar com o filhotinho lá. O molequinho não Sabe apertar botão e tal Pô, agora ele consegue dar Hadouken E jogar de golpe com você e aí você vai perder e vai achar ruim Pois é, mano Eu achei muito legal, assim A ideia deles criarem esse controle dinâmico Pra galera que não manja nada, basicamente tá entrando nesse mundo agora pode acabar curtindo e pô, beleza, agora deixa eu mudar para o moderno para poder experimentar nossa, já tô um pouco mais acostumado deixa eu ir o clássico agora e tentar também entendeu? Pode criar essa evolução aí, e eu acho legal esse comportamento do boneco flutuar com base ali na distância que ele tá na tela você utilizando esses controles dinâmicos, sabe? isso eu acho uhum. muito legal a ideia, inclusive nós temos um videozinho para poder mostrar a galera aqui, Alan. deixa eu até mudar minha tela mais uma vez, que caras, esse é o videozinho da Game Informer, tá pessoal? se vocês quiserem eu deixo o link aqui para vocês no comentário fixado, do Nakayama e o Matsumoto jogando e o Matsumoto, ele vai usar o controle dinâmico com o Luke, como vocês podem ver aqui, e o nosso querido Nakayama, ele vai utilizar o controle moderno, moderno não clássico com Ryu, caras vocês vão ver o resultado disso, e eles vão mostrar aqui ó, Matsumoto aqui, até a linha do jogo e o controle mais próximo, pra ele ficar apertando um botão só, enquanto o Nakayama vai fazendo os comandos básicos normais, que a gente tá acostumado, vamos só conferir esse trechinho, ele é bem curtinho ó, se liguem Ah, Classic Type, ó, Ryu. <risos> olha lá, ele só tá. Nem a outra mão ele tá usando, olha lá, ó. Só tá apertando um botão. <risos> o boneco tá pulando sozinho, tá indo pra frente, olha lá, ó. Tá agarrando. <risos> olha o combaço, ó, três hits, ó. <risos> E o Nakayama sofrendo lá. Mano, é engraçado os caras rindo no fundo. Cara, é muito bom. Olha, lá vai de novo. Só apertando um botão, cara. Olha só, e as coisas acontecendo. <risos> Aquela questão da distância que eles disseram Ele tava muito longe o Luke, apertando um botão Começou a atacar seu projétil Ele realmente reflete o que os jogadores Normalmente fariam em situações diferentes ó. Olha aí, ó, já mandou um super arte no combaço 11 hits Só apertando o um botão Imagina. <risos> Hum, tomou Nossa. É isso, minha gente. Então, essa aí foi a demonstração, né, Landis? Que eles trouxeram pra gente do controle dinâmico pra gente poder entender melhor como é que tá funcionando. E, cara, vai ser uma parada divertida da gente poder pegar e jogar uhum. contra a pessoa que não manja tanto, assim, entendeu? Vai ser legal. Vai ter um desafio... Todo mundo vai se divertir, porque o ponto fundamental de um jogo de videogame é isso, né? É todo mundo se divertir. Tava pensando aqui agora, eu falei, nossa, que legal, quando eu tiver um filho, eu vou poder jogar Street Fighter com ele. <risos> Pois é, cara Eu acho muito bacana, entendeu? Algumas pessoas podem até meio que torcer o nariz Pra eles estarem adicionando tantas funções assim Mas eu acho muito foda eles estarem pensando em termos de acessibilidade Até mesmo pra pessoas que não manjam um tanto de jogos de luta Pegar, até essa opção aí pra poder Ir apertando só um botão Mesmo que a pessoa não tenha muito controle do que, que tá acontecendo Porque ela só tá apertando um botãozinho só Mas ela vai vendo as coisas que são possíveis de fazer E ela pode ficar instigada a poder aprender um pouco mais E aí, como a gente falou antes, né, Alanis? Eles vão migrando de controle Passa do dinâmico pro, pro moderno depois do moderno pro clássico E assim vai Eles podem acabar tomando gosto pela coisa Então acho uhum. que a ideia dos caras é justamente essa E eu acho muito legal De certa forma Isso acaba até exigindo um pouco mais Da galera do controle clássico É, agora a gente tem a obrigação de fazer jus, né a Toda pompa, né De não, porque eu jogo no clássico, entendeu Porque eu faço pompa manja. <risos> Esse tipo de coisa pode fazer a amizade acabar fácil Tem que tomar cuidado <risos> Agora de verdade vai valer a, a, aquela justificativa antiga de é? Eh? É culpa do controle É, exatamente, agora sim Vai valer esse negócio aí, cara Mas é isso, minha gente, espero que vocês tenham curtido Esse videozinho, comentando um pouco aqui sobre Esse controle dinâmico do Street Fighter 6 Uma ideia bem interessante, igual a gente falou A gente acha muito legal eles estarem trazendo essas opções Pra galera que não manja praticamente nada De jogos de luta, né, pra poder ser inserida nesse mundo E agora a gente quer saber de você aí Querido espectador que tá assistindo agora O que, é que vocês acharam desse controle dinâmico aqui Se vocês gostaram dessa adição também O que, é que vocês pensam a respeito disso e desse caminho que a Capcom tá seguindo com Street Fighter 6 Nós vamos adorar aí ver os comentários de todos vocês. E, novamente, não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijão para todos vocês. Até mais. Vamos!